Que faz o estado a produzir uma arma que dá 600 tiros por minuto aqui no rio de janeiro esse armamento tem um objetivo muito claro o genocídio do povo negro que na sua maioria está concentrado nas favelas cariocas aqui no rio de janeiro com a chegada das olimpíadas o nível de conflito aumentou muito nas favelas essa cidade foi pensada para ser vendida com as olimpíadas com a ideia das olimpíadas é uma cidade feita para o asfalto, para uma certa classe, para uma certa cor, para um certo grupo. Mas essa cidade não é pensada para o povo negro, para a população das periferias e favelas que moram hoje aqui. E nesse projeto de cidade a gente não está inclusa nela. A única coisa que está inclusa nela é o lucro de um certo grupo que faz a gestão do país e do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Aqui no levar. está tendo a final do jogo de futebol do Brasil e Alemanha nas Olimpíadas. Lugar perfeito para a gente fazer a nossa manifestação e demonstrar a nossa indignação contra esse Estado racista. Hoje a gente começou a nossa campanha Fome de Viver, que tem como objetivo fazer as denúncias da truculência que está acontecendo nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Para mostrar que o povo negro ele está organizado. Ele vai se mostrar contra a esse estado que está agora contra a gente. Peço que todo mundo que esteja vendo essa filmagem, essa reportagem, que faça um vídeo em solidariedade com o que está acontecendo aqui nas favelas do Rio de Janeiro com a população negra do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo.